Eu acho que é a maior cagada tu pegar e apoiar canais que são abertamente anti-libertários. Paulo Cogos, Peter, né? Hyde, com todas as gradualistadas dele. E isso daí envolve o quê? Isso aí envolve uma posição que, no final, cara, tu não sabe mais o que ele tá lidando. Tu não sabe. Vou te dar um exemplo. Tu vai chegar, tu vai chegar a gente vai colocar 10 libertários numa sala. Todos eles se dizem libertários, tá? Qual deles tu confia, assim, que pensa similar a ti? Tipo, qual que é o que pensa mais similar? Quais são as grandes diferenças? Qual que é o cara que vamos supor quantos por cento dali é a favor do aborto ou contra? Né? Quantos por cento dali uh, vai dizer que as prisões aí, é fosse ética? Quantos por cento vão dizer que roubar não pode ser crime se for por uma finalidade nobre? Que é o que o Cogs é feito, né? Quantos por cento ali vão pegar e dizer que uh, o Estado vai vir sozinho, a gente não precisa fazer nada. E nada, como eu digo, não é no mesmo sentido do nada que eu falei no último vídeo. É nada que é nada que vai contra tudo mesmo. É tipo, é inerte, é negligência. Ou nada negligente. Né? Quanto que tem? Tu tá começando a simplesmente criar um falso sinal dentro disso. E. Peraí que tá me ligando. Peraí. Nossa, quando me ligam, o celular uh, fala assim, foda-se, parei de funcionar. Minuto, que o celular travou. Deu, consegui bloquear a ligação. Uh, foi mal. minha mãe me ligando e ela provavelmente vai ligar de novo, então deixa eu silenciar o coisa aqui, porque se for importante, ela liga três vezes, ela sabe ela sabe a regra. Deu, silenciado. Uh, Deixa eu ver aqui, se vocês têm mais perguntas. É, é tipo, vocês estão vendo que tá criando falso sinal no termo? E esse falso sinal, ele vai se alastrando, se propagando, e é muito difícil tu vencer ele, porque daí é muito difícil tu formar um... um uma, digamos assim, uma sinalização uh, boa, por exemplo. Ah, vou falar sobre tal coisa com esse cara, será que eu posso confiar nesse cara? Será que esse cara aqui, que se diz libertário na verdade não é um direitista? Ele não é tipo um bolsonarista, um bolsominion que acha que é libertário? Ou será que ele não é, por exemplo, um liberaleco perdido? Será que o cara não é, sei lá, vai que... Imagina, o Porto dá uma reveravolta nos 360 e começa a pegar e virar simpatizante do comunismo e começa a defender todo tipo de absurdo e daí começa a aparecer um monte de comunista no libertarianismo, os mutualistas, não sei o que, dizendo que é a mesma coisa, que não sei o quê, que, que pipipi, Como é que vai saber? O que é essa galera? Tu não sabe, tu tem esse problema, tu tem um sinal que tem muito falso positivo, entendeu? Daí isso vai começando a criar todo tipo de problema na tua comunicação, na formação eh, de coesão e tudo mais. E esse é o problema que a gente tem em maior parte, porque hoje em dia o termo tá ficando cada vez mais vazio. O tempo passa, tá cada vez mais assim, tem gente querendo enfiar minarquismo dentro, liberalismo dentro, liberalismo clássico, estão querendo dizer que Bolsonaro é libertário, que, ah, porque a pessoa fez XYZ, que se alinha com o libertarismo se é libertário, o pessoal pega e defende tal coisa que é o político mais libertário que tem, essa é a configuração mais libertária do Estado, isso aqui não sei o quê, esse aqui é o Estado mais libertário que há, esse aqui é o libertário que esse é o Estado que é 100% ético, uma Ucrânia, e assim vai indo, daí o libertarianismo começa a se tornar essa mantinha, essa mantinha de bebê que tu vai enrolando em tudo que tu gosta, entendeu? Vai enrolando em tudo que tu gosta. A é, gente sabe aquelas crianças que tem uma, uma mantinha desde que eles eram novos e eles andam com a mantinha pelo, pelo canto inteiro da casa, não soltam da, da, da mantinha, né? A gente na minha família diz que é um gonigó, é o apelido que a gente dá pra isso, né? mas sabe o que é isso? Então tá, é esse tipo de coisa, o libertário é a mantinha Que deixa ele seguro, dizendo Ah, eu tenho uma coisa aqui pra, pra guiar a minha vida E ele enrola em tudo que ele acha bonitinho Ele enrola a mantinha, Dele ele sai com aquela mantinha junto É isso, cara, é isso Ah, porque alguma coisa é mais ética, alguma coisa é menos ética, né? Ah, eu sou mais libertário, eu sou menos libertário Ah, essa aqui é a coisa mais libertária a ser feita Não, não é mais, menos Libertarismo não é, é Não é um dimmer Não é gradiente Libertarismo ou é ou não é pode analisar em específico e falar esse conjunto de ação tem mais ações libertárias não ações mais libertárias essa que é a grande diferença e o pessoal vai pegando e colocando um monte de detalhezinho um monte de, de, de, de penduricalinho, um monte de coisinha que vai somando e criando um troço enorme né? e daí no final isso daí se torna todo um tipo de problema para pessoas que estão querendo fazer as coisas sérias depois né tipo, ah, tô querendo pegar e formar isso aqui, daí tu tem que fazer um filtro, inevitavelmente tem que filtrar tudo, então se torna todo esse tipo de problema, o cara tem que filtrar todo tipo de coisa pra fora, e daí tu tem que ficar cuidando, por quê? Porque o movimento libertário é complacente com esse tipo de gente, quando não é o Cox falando merda, quando é o Porto falando merda, quando é o Hyde falando merda, quando não é o Peter falando merda, quando não é eu falando alguma merda, que acontece, né, o pessoal fica passando pano, cara, não tem que passar pano, tem que corrigir, tem que pegar e ter essa posição. O cara falou uma bosta. Cara, ah, mas eu não tenho tanto alcance. Escreve alguma coisinha, manda para alguém, porque diz assim, ó, olha, sei lá, ó, o Porto falou uma, uma besteira. O foro não se deu conta porque não viu o vídeo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e escrever aqui um artiguinho, vou escrever um negócio, vou alertar o cara. Daí o cara vai lá e vê. Ou se o cara não vê onde é que tá a merda, faz um post faz alguma coisa e mostra, porque isso aí pode levar a uma revelação, um aprofundamento e tudo mais, pode ajudar alguém, mas o problema é que é isso, o movimento libertário não quer saber de ir a fundo, eles querem saber de estar na panelinha, de estar fazendo parte do grupinho, deixa eu desbloquear o celular aqui, porque o grupinho é mais importante que as ideias, né? e quando o grupinho se torna mais importante que as ideias, a gente tem esse fenômeno que é tudo vira libertário. Até o que não é libertário. Até quem é anti-libertário é um libertário. E assim a gente vai expandindo o termo até que ele comece a perder todo o significado. Né? E a gente chega no momento que daí não tem mais porque se dizer um libertário. Porque agora um dos maiores representantes do movimento libertário brasileiro se posicionou basicamente a favor do Estado. Vai que amanhã ele diga que precisa ter Estado. Ah não, olha o fatalismo, não sei o que, o anarcapitalismo é inevitável. Mas a gente tem que defender um Estado... Trabalizar certos atrasos, certos ímpetos de esquerdistas, de não sei o quê de prolongar o socialismo, de destruir tudo. Então, para evitar a destruição total de um sistema vigente, externalidades, a gente tem que defender um Estado, né? ah, um monarca, a gente defender o rei, que daí é o imperador do Brasil, ou uma junta, uma junta militar, ou isso, uma república, ou Bolsonaro, ou um, um parlamentarismo. Só falta isso, claro. Só falta ele aparecer daqui a um tempo, dizendo que, olha, porque com esse libertarianismo ele pode tudo, a carta coringa, né? Ah, na o, o, visão libertária, correto isso aqui. Mas se a gente for levar na prática, a gente tem que fazer isso. Né? E o que, que vai ser? Né? Então, o que, que vai ser o negócio? Um dos poucos que ainda é honesto Nas suas ideias é o Chefe. Sim, o Chefe é um cara que Eu vejo que ele é bem honesto na questão de como ele pensa Não concordo com ele em certas coisas O Sheffield virou católico não, não concordo com boa parte do que ele está pegando Mas assim, ó, o Chefe eu digo assim ó, Cara, se o Chefe pegar e me criticar Eu já sei que eu tenho que pegar e revisar o que ele está falando Ir a fundo, ir atrás né? O Chefe pegou e já me criticou várias vezes Muitas vezes foi em privado, ele não tinha o canal na época E eu peguei e tive que mudar de ideia várias vezes Assim como eu critiquei ele, ele mudou de ideia várias vezes Entendeu? Então esse é um processo natural. Ah, mas é treta. É treta pra quem não vai a fundo. Porque, claro, às vezes a gente pega e se esquenta, às vezes um cara xinga o outro, às vezes tu fica puto, essas coisas, né? Às vezes um rei o outro. Mas beleza, faz parte do processo. Faz parte de tu pegar e ficar puto que, tá, que tava errado, tá defendendo a coisa errada, tu tá frustrado, não é puto que o cara tá te corrigindo, mas é a frustração que tu tem por estar tá errado, né? E que depois tu seria a cabeça, repensa e fala porra, é verdade, né? Então, assim, a gente foi nesse ponto. Mas, sim, ao meu ver, as poucas pessoas que se salvam nisso daí é o Sheffield. Né? O que, que eu acho do Lacombe Laws? Eu gostava muito do Lacombe, ele fazia uns bons artigos, tinha boas coisas. Teve muita coisa da, da claca que eu peguei, justamente de alguns artigos do Lacombe que eu, tipo, ele formulou de uma forma interessante. E o que acontece com isso aí, uns e-mails que eu mandei pro ROP, umas coisas que eu mandei pro Kinsella. O, até umas coisinhas que eu perguntei pro, pro intermédio do meu estagiário, meu estagiário, né? uh, pro Judge Napolitano e tudo mais, né, é, foram bem interessantes. E o Lacombe eu vejo que é um cara que tem uma concepção bem firme, assim, do libertarianismo. Tem certas coisas que ele não foi a fundo, mas no geral foi isso, né. Daí, mas eu não vejo assim, mais nenhuma galera, ah, tem também o Libertário 013, que tem uma coisa interessante, mas sim, cara, não tem muita gente assim pra, pra, pra, pra defender, porque assim, ó, tem gente que vai dizer assim, ah, mas tem o um fulano de tal que fala da teoria, pipipi, popopó, fala nisso, não sei o que, pipipi, popopó. é, daí tu vai pegar e ver as ações do cara, isso quando o cara não tá falando bosta doidado na parte teórica, né, Tu vai ver as ações e o cara é completamente vacilão. O cara tem uma, um posicionamento, vira casaca. O cara pega e faz esse tipo de coisa, entendeu? Então tem esse tipo de gente. Tem gente que é direto. Tu pega e vê lá o cara fazendo vídeo para Visão Libertária. Daí tu vê o é um narradorzinho. Daí tu fala lá, pô, que narrador inteligente. Fala umas coisas da hora. Na verdade, quem escreveu as coisas da hora foi o autor do, do, do artigo, né? Que o narrador só narrou. E daí tu vai falar com o cara e o cara é um tremendo boçal. O cara não sabe do que tá falando. O cara só sabe ler um texto. Mas o cara é um analfabeto funcional, o cara não consegue entender aquilo que ele leu. Ele lê o negócio, ele consegue falar os termos, ele sabe o significado dos termos, ele consegue até definir os termos em vídeo, mas o cara não consegue conectar isso a um referente, não consegue trabalhar esses conceitos na cabeça dele e fica nessa, que ele só sabe soltar frases de efeito em cima de ti. É esse o poder do cara. Daí quando o cara pega e não consegue resolver o problema, né, ou ele é pior, ele é um ele é disfuncional em comunicação, ele tem noção do referente, mas ele não consegue pegar e utilizar termos, ele não consegue pegar e utilizar uh, uh, o significado das palavras, ele se embola em tudo. Para ele, tipo, inveja, ciúmes e raiva é a mesma coisa, por exemplo. Né? Ele gera toda essa gama de problemas que ele não consegue passar uma ideia adiante. Tu tem isso daí. Né? Não é o caso da galera do que narra, galera que narra normalmente não, não tem esse tipo de problema, o pessoal que, não tô dizendo que é todo mundo tá, só que eu tô dizendo, pessoas que são narradores normalmente têm facilidade de comunicação, só que quando o cara tá com erro, normalmente é analfabetismo funcional, já tem gente que é introvertida pra caralho, tem dificuldade em comunicação, e mostra, digamos, o analfabetismo funcional por outra faceta, isso acontece, tem gente que algumas vezes, muitas vezes não sabe, tem gente que fica perdida, e cara, é um saco isso daí, tu vê, tem gente que até nota, Pior que é isso, tem gente que começa a ficar tipo Cara, eu tenho muita dificuldade de fazer isso aqui E pô, isso aqui me atrapalha muito na vida E o cara tem uma dificuldade enorme de fazer as coisas Só que tu vê que o cara não é tipo um filho da puta O cara é honesto, só que o cara não consegue fazer o cara é, é, é, é tipo uma deficiência Sabe? O analfabetismo funcional, problema de comunicação é, é tipo uma deficiência, o cara não consegue utilizar Da linguagem E é triste isso E não é a culpa do cara, não é o cara ser mau caráter Muitas vezes é Paulo Freire mesmo, entendeu?